Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer, sim. Saiba que no, processo, no, que no procedimento de emagrecer, sabe que as coisas andam muito facilitadas hoje em dia. Mas o que pode prejudicar... O seu procedimento de emagrecer é tomar cerveja. A cerveja tem muita caloria, pode prejudicar o seu procedimento de emagrecer. Aliás, tem pessoas que morrem por causa da cerveja, porque tomam muito, viram bêbada. Aí a cerveja mata as células do corpo, porque a cerveja, em outras palavras, é uma droga, só que uma droga ilícita, legalizada. Então O melhor é a pessoa nem tomar Porque além de prejudicar o seu emagrecimento Destrói o seu corpo